What's up, guys? Desculpa, eu arrumando meu cabelo. Tem... Ai, meu Deus! <risos> Você tem coisinha aqui? Tenho? Nós Do... vamos, pra... vamos pra cá. Ah. E... What's up, guys? E aí, galera? A Michelle acabou de voltar. Hum. Não acabou de voltar, mas alguns dias atrás <risos> ela, ela voltou para os Estados Unidos Graças né? a Deus, né? Graças é. a Deus, porque eu estava aqui Eu vi uma foto de um, que um cara fez depois de duas semanas da mulher viajando para o trabalho dela Eu vou colocar aqui Foi eu mesmo durante essa viagem que que ela fez É Mas ela está aqui agora ela foi no Brasil, primeiro visitar a família, né? É, foi para visitar, que já fazia um ano e meio que ela não ia, né? Então... É, mas segundo, por causa do casamento que tá chegando, né? Uhum. Daí eu queria fazer um vídeo falando sobre por que a gente decidiu... Casar, se casar no Brasil em vez de fazer o casamento aqui nos Estados Unidos mesmo. E também podemos explicar por que, búzios, né? Já que escolhemos o Brasil também, por que não na minha cidade? Eu ainda escolhemos uma outra cidade. Verdade! <risos> Primeiro eu quero falar sobre as discussões que a gente fez no começo de planejar o casamento. Fui, fui eu que falei para você que eu queria se casar no Brasil, né? Pois é, eu no começo, quando eu pensei em começar a planejar o casamento, eu já tava pensando aqui, nas montanhas, ao ar livre, é. já tinha toda uma ideia na minha cabeça, daí ele falou Por que, que a gente não faz no Brasil? Tá, e por isso eu vou falar que a primeira coisa falando sobre isso é que todo mundo faça esse casamento aqui no Colorado no meu estado todo mundo todo mundo vai para as montanhas uhum. faz casamento lá além das montanhas e árvores e um, são bonitos são casamentos bonitos são Sim. casamentos muito legais mas todos os casamentos são a mesma coisa é, bom para mim não porque eu nunca né, nunca tinha ido <risos> mas para ele foi tipo ah vai ser o mesmo casamento que todos os meus amigos vão ter Sim. E a segunda coisa é que são caros, os os lugares são caros, um, tudo é mais caro aqui, então decidimos fazer no Brasil, uma das sessões é por causa do dinheiro, porque como eu ganho dinheiro em dólar e meus pais estão ajudando bastante também com... Sim. Ah, as contas dos, é. do casamento Assim, nossos dois pais, meus pais e os pais me ajudando Sim Aí o dinheiro em dólar no Brasil vale muito mais que a gente recebe deles E daí meus pais também dando dinheiro em real ajuda Se eles fossem sim. dar dinheiro em real e ter que transformar em dólar uh -huh. Ia virar muito pouquinho Muito pouquinho Então mesmo. a gente não ia ter condição de ter o mesmo casamento que a gente está tendo no Brasil Ter aqui nos Estados Unidos com o mesmo dinheiro, né? É eu acho que também é porque é mais, assim, barato as pessoas dos Estados Unidos irem para o Brasil do que as pessoas do Brasil ter que, terem que viajar para um casamento também. aqui nos Estados Unidos, né? Em questão de convidados. Muito, muitas coisas em relação ao dinheiro mesmo, <risos> É, bem isso. <risos> Uma das razões de não querer fazer o casamento no Brasil Eu só vou ter cinco ou seis amigos lá no casamento comigo durante o casamento, meus é. melhores amigos, meu cunhado e além disso, é um, um ou dois mais um, amigos vão fazer essa viagem É, porque é caro, mesmo que eles ganhem em dólares, né, daí o dinheiro deles é maior só a passagem já é quase mil dólares é. e né? não é todo mundo que tem essa grana assim para ficar viajando Sim, é uma viagem, mesmo para os americanos fazem essa viagem, porque não é todos os americanos que podem uh, viajar assim, tirar uma semana do trabalho ou pagar é. passagem de mil reais só para um casamento. É. o visto, né? O visto, o visto também. Uns 200 dólares também. Aham. Uh -huh. né? é, é, é, é. Muito caro. Mas ao mesmo tempo, se fosse aqui, daí é o que aconteceria comigo, né? Daí... Sim. Também pro pessoal vir para cá é caro, visto é caro é. e Um dos dois ia sair perdendo na questão de quantidade de convidados Não é. tinha como é. Mas eu vou ter 20 ou 30 pessoas americanos lá no casamento, né? É E você tem amigos brasileiros seus que estão indo também Sim E outra coisa é que nós vamos fazer uma festa aqui também Não vai, não vai ser um casamento mesmo hum. Mas vai rolar uma festa para as pessoas que não podem viajar por exemplo, minha tia, que fica numa Wheelchair Numa cadeira de rodas Ela não pode viajar tanto assim um... O tio dele que é professor de universidade Não pode tirar férias em dezembro, por exemplo é. Mas se for só um fim de semana no Colorado Ele poderia vir é. Então, e... Amigos, né? Sim Mas é uma última desculpa para viajar No Brasil mais uma vez Faz muito tempo Gente, mas do que dois anos, essa a última vez que eu estava no Brasil, é. eu sinto muito falta do Brasil, então, é. mas eu vou fazer, uh, eu vou fazer uma viagem de três semanas, né? É, você vai ficar quase três semanas lá. Aham, uh -huh. vai ser muito legal. Ai, sim. Mas se for aqui nos Estados Unidos, no casamento, eu não poderia ir yeah. para o Brasil. Talvez a gente faria nossa lua, lua de mel, mel lá, mas assim é mais fácil. É, já casa lá, fica lá e faz lua de mel lá. É, mas essas coisas, é muito difícil também porque as pessoas que vão estar lá metade ou mais do que metade são brasileiros, a maioria deles fala inglês, Sim. mas tem pessoas que não falam, né? Tem. E meus convidados, eles não falam português <risos> só Bom, bom dia. O, Gavin, o Gavin e... é isso, né? Acho, que só é. Acho que só é só um o Gavin cara. que vai entender o português no casamento mas uh, vai ser difícil porque vamos ter que ter coisas em, em inglês e português ao mesmo tempo é. então ainda não decidimos exatamente como vai acontecer o casamento mas é. são coisas que fazendo o casamento para vocês que já planejaram um casamento Vocês já sabem que é muito difícil Muitas coisas Muitos detalhes, né? Muitos detalhes não, E a gente está num, num bom lugar agora Porque nós não temos grandes coisas fazer Mas temos 20 coisinhas Aham, uh -huh, tem faltando. uma lista aqui De 20 e poucas coisinhas ainda é. que temos que fazer Mas quando você tem que pensar Que todo mundo na fala a língua <risos> é mais difícil ainda e o casamento vai ser diferente para os americanos também porque os casamentos não não são a mesma coisa no Brasil é. e nos Estados Unidos então é, eles estão indo para um eles estão indo já para um destino diferente então eu tenho certeza que eles estão esperando ver um pouco de como que é um casamento brasileiro sim. você acha que não eu, eu acho que sim mas é, que sim, né? vai ser difícil para para todo mundo estar na mesma mesma página ah, vamos sim, vamos sim. É? é. E na cerimônia, que a gente tá tentando ver para fazer ao vivo, né? Sim. Para vocês, isso a gente tá vendo. E daí quem vai fazer a cerimônia é meu avô, porque ele fala inglês e português perfeito. É. Então ele vai falar, tipo, uma frase em português, uma em inglês, um em português, um é. E essa vai ser a nossa cerimônia, vocês vão ver quando a gente conseguir colocar, é. né? Ah, então, acho que é isso por enquanto, né? Ah, por que vamos fazer em Búzios? Ah! Que também foi a escolha dele. Ah, é. verdade. <risos> é, foi você que quis fazer em Búzios. Bom, primeiro, eu pensei nas pessoas que estão viajando pelo Brasil para a primeira vez. E não é que Curitiba não é uma boa cidade, eu gostei, eu amei Curitiba, eu acho é uma cidade muito bacana, tem é. várias coisas fazer Mas não... Eu, eu diria a mesma coisa para os brasileiros que estão viajando para os Estados Unidos Não ficar só em Denver, por exemplo, que é a minha é. cidade que eu amo mesmo assim, eu não fala, eu diria para eles viajar só para Denver Ou tipo, é. na primeira viagem, eu não, falaria, eu não diria para eles ir para Denver. para Denver Ainda mais que assim, Curitiba é uma cidade muito urbana que não tem praia E isso é Denver, Denver é uma cidade muito urbana que não tem praia Então assim, tem suas similaridades E aí, similaridades e aí, tipo, eu acho que os gringos que estão indo para o Brasil, eles querem ver praia, eles querem ver as partes turísticas do Brasil, que, né, chama mais atenção. Assim, uhum. eu também amo Curitiba, mas é sacanagem fazer eles pagarem mil dólares para ficar em Curitiba. <risos> eu, eu acho um pouco sacanagem. Uhum. E assim, assim é mais igual para os convidados, porque os convidados dela vão ter que viajar um pouquinho também. <risos> Sim. É, aí também fica mais fácil descer no rio, né? Não tem quem ainda fazer conexão para Curitiba. Uh -huh. E daí eles conhecem o rio também, além de busos, que é uma cidade linda, Sim. podem fazer turismo no rio. né é, Tem muito mais coisas a fazer no rio okay. do que em Curitiba. Ah. E tem praia. E tem praia. É. Então... Mas foi minha, minha ideia, né? <risos> foi. Você e a foi. ideia no começo era fazer uh, o casamento na praia. Aham, uh -huh. Mas um, uma das coisas que, que ela percebeu quando ela foi, foi que a praia não... Não ia dar certo. Não, yeah, é. não ia dar certo. É que a gente não pode fechar a praia só pra gente. É uma praia é. e a gente tá indo lá em quase alta temporada, né? Em dezembro. Então assim, vai ter. A gente vai estar lá casando e daí vai ter gente passando de biquíni, criança gritando, carinha sorvete, ó, é sorvete, ó, é sorvete. E aí, e, além de tudo isso, você tem que conseguir uma é, permissão da prefeitura e teve vários casamentos em Busas que eles deram tipo uma semana antes do casamento. Aí, imagina o estresse causado na gente em tipo não sai, essa, esse negócio não sai, essa permissão não sai e aí, imagina se não sai mesmo ia ser assim muito estresse e é. aí a gente não vai mais casar a pé na areia. É. falta só 10, 9, 9 semanas agora que eu não acredito que está chegando <risos> tão rápido assim <risos> eu sei. temos muitas coisas a fazer um, mas espero que vocês uh, gostaram do vídeo uh, é isso que a gente está se casando no Brasil então, é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.